Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui como nos comprometemos, né? Todas as quintas-feiras, terças e quintas. E eu vou aguardar o pessoal começar a entrar, né? O pessoal já tá, algumas pessoas já estão vendo. E vamos aguardar um pouquinho até todo mundo se ajeitar para participar comigo, né, Armin de Gourmandian, nós trabalhamos com o registro da memória celular, com a radiestesia magnética imantada e também com a energia fria, vibracional, curadora. Você quer ter cura hoje? Você quer a energia fria vibracional, quer receber? Ou você prefere conversar, ver de onde veio os problemas que você tem? Você precisa do quê? Né, Silvio Briário? Você precisa do quê? O que você está precisando nesse momento? Como estão seus pensamentos? Eles estão repetitivos? Eles estão bem assim, amargurados, né? Você começa pensando numa coisa boa, você pensa assim, você você começa a ficar bem com eles, dali a pouco vem aquela angústia, como se o teu pensamento tivesse te levado por alguns momentos para a ilusão, né? E que aquilo que você pensou de tudo de bom para você, não passou de uma. Não passou às vezes de uma. De uma coisa assim. Ah, vai, de um sonho. De um sonho ilusório. Ah, você fica assim, quem sou eu, né? Não consegui nada até agora. E daqui pra frente como é que vai ficar? Ah, entrou o Adriano também, bezerras, né? e então deixa entrar mais gente deixa entrar mais algumas pessoas para a gente poder convidar alguém para participar o que que tá acontecendo você precisa do que você precisa de uma estabilidade financeira você precisa de uma estabilidade emocional tudo é emocional né você precisa, até de você, porque está sempre naquele sufoco, está sempre é, mal com você, como se nada de bom acontecesse. Tá depressivo? Tá sentindo assim, confundindo tristeza com depressão? Tristeza com alguma coisa mais pesada? Tá desanimado? Vixe! Ah, acredita que as coisas vão ficar estagnadas, mais ou menos, como elas estão? Que tudo aquilo que você projetou para você não passou de uma ilusão? Ah, às vezes... Você que está atraindo isso, né? você está atraindo nada Tudo nessa vida nós atraímos Pode ter certeza ah, Você fala assim, não, mas Armin ah, Eu penso, eu fico imaginando aquela casa bonita, linda, maravilhosa Que eu quero comprar Entrou a Andreia, a Cuenca também, o pessoal já está entrando A Alina Dora também entrou então tá assim, ah, eu, eu, eu fico pensando naquela casa, como o pessoal fala, pra... mas tá, e você está acreditando que você tem condição de comprar aquela casa através do seu trabalho? Olha a diferença, uma coisa é você visualizar a casa, mas você ter certeza que de uma forma, de uma forma assim, você vai conquistar aquilo... A Neuza também está aí, a Sueli Marotti, né? Também tá aí. É, eu vou, sabe, você ter certeza que você vai conseguir, através do seu trabalho, através das suas conquistas, você vai conseguir comprar aquela casa. Andréia Cuenca também tá aí. Então, gente, eu estou aberta para responder para você. De onde vem? Os seus bloqueios, os medos. Por que que você tem tanto medo de dizer não para você, né? Assim tipo assim, eu, eu falo sim para os outros que eles vão conquistar as coisas, que vão chegar lá, todo mundo vai, né? Vai vai vai conquistar, vai vai chegar no objetivo e de repente eu não consigo falar para mim né? E para mim, eu, é tudo é não, não, não. A Vibe também, entrou a Vibe Mundial, nossa querida rádio, né? Amanhã eu vou estar lá. Amanhã, às 11 horas da manhã, o programa comigo, né? E vai ser um tema novo, mais um programa. Adoro a Rádio Vibe Mundial. É, é uma, uma coisa assim que, me faz falta mesmo, né? Os dias que eu não vou, eu já fico esperando chegar sexta-feira para ir para lá. Então, gente... Uh, logo, o Dinho também entrou. Tudo bem, Dinho? Uh, você fica pensando assim... Eu falo sim, eu entusiasmo todo mundo. Eu coloco uma coisa boa no coração de todo mundo, na força, na vontade e quando chega na minha vez eu não acredito em mim, por que que acontece isso, né? O que, que está me levando a esse descaso? O que que está acontecendo comigo? Né? Eu, eu penso assim, não, eu tenho condições de, de eu tenho condições, facilidade de comunicação social, de conversar com as pessoas, eu acredito no meu trabalho, acredito no que eu posso vender ou construir, qualquer coisa assim, mas eu tenho medo, eu tenho medo de quando chegar na hora de socorrer, eu não consiga, eu não consiga fazer, por quê? Porque as pessoas, eu vou acreditar em mim, mas eu não sei se as pessoas vão querer comprar o que eu estou vendendo, eu não sei se elas vão acreditar na, na, no crescimento, nas possibilidades do meu trabalho. Então, essas maritacas, né, elas começam a, a, a comandar e colocam como elas vivem, por exemplo, elas têm um cativeiro, elas fazem um cativeiro na tua cabeça, você já vive nesse cativeiro, você convive né, dentro de uma forma pensamento destrutiva, você não vive numa forma pensamento construtiva. A maioria dos brasileiros, eles são tanto quanto destrutivos, ou, ou, ou pouco construtivos, por quê? Porque nós fomos assim, colonizados, né? para acreditar que, que o nosso trabalho era um trabalho limitado, é um trabalho que vai nos oferecer alguma coisa para nos manter, até um certo ponto, uh, nas condições primárias, né? no primário, naquelas coisas primárias que todos nós precisamos. Mas a partir dali, é, eles fazem, fizeram nós acreditarmos que poucas pessoas poderiam crescer financeiramente, poucas pessoas poderiam construir, e, e essas poucas pessoas eram as pessoas que iam comandar, eram as pessoas sábias, inteligentes, eram as pessoas que uh, sabiam o que falar, né? Então, uh, isso acabou levando o brasileiro a, a se sentir diminuído. Tá aí também a Nalva, a Nova Dedé, né? Uh, a Nalva tá aí, tudo bom, Nalva? Bem, pessoal, eu não sei se vocês estão todos aí me acompanhando, mas se alguém quiser interagir comigo, quiser entrar, perguntar alguma coisa, quiser receber uma radiestesia que é muito bom, ou quiser perguntar, né, o que eu quero, o que eu, do que que eu, o que que eu preciso, do que, que eu estou precisando para mim, boa noite, Inalva. Então, é só me solicitar lá, entra lá, me solicita que eu aceito, tá bom? Uh, logo o Manuel também tá aí olha aí o Manuel Franca Vieri uh, acenando para você também Manuel então as pessoas elas elas entram dentro de um colocam o potencial delas muito abafado elas diminuem muito o potencial e fazem com que esse potencial é, vá, vá esbarrando no, numa coisa negativa, vai esbarrando no pior, vai esbarrando numa, no, numa, numa situação menos proveitosa. Então, elas se colocam desse jeito e, e, e tem medo de progredir. Porque para você progredir, você precisa investir, e para você investir. Você precisa começar com alguns investimento, por menor que seja ele. Mas não ter medo de perder. Não ter medo de que quando você for investir, você vai colocar o pouco que você tem ali e aquilo não vai te dar retorno. Quando você pensa assim, realmente você já colocou aquela ideia Aquele investimento. Você já colocou assim, o, o vizinho, ele não para de vender, o vizinho não para de progredir, o vizinho não para de se dar aquilo, porém, o vizinho tem alguma coisa que eu não tenho. Por quê? Porque as pessoas vão lá, mas não entram aqui, sendo que o que eu tenho, os meus produtos são excelentes. Mas o vizinho, ele não tem o que você, melhor ou pior que você, o vizinho ele confia nele. O vizinho ele não precisa sair na porta para chamar cliente, freguês, né, Tânia? Sandra também, Sandra, ah, a Sandra tá aí também. Então, gente, volto a dizer: quem quiser interagir comigo, solicita para fazer alguma pergunta. Pode vir. A bebê Matias entrou também. Ah, o, o vizinho, ele confia nele, ele não precisa sair e falar, olha, venham, comprem, façam, não. Ele simplesmente diz assim, o que é meu é bom, eu confio. Quem vai perder se não comprar vai ser você. Ele dá a entender a isso, ele dá a entender que o que ele vende é melhor. Quem já não foi numa feira, né, e, e deixou de comprar numa, numa banca porque era um pouquinho mais em conta, porque aqua, aquele fruto parecia um pouquinho menor que o outro, mas esqueceu de sentir o sabor daquele fruto e foi pegar um pouco maior, que o preço era equivalente e não sei o quê. e quando chegou em casa para provar o fruto, era um fruto sem gosto. E, o, e quem comprou do outro que vendia menos, Comprou um fruto super saboroso, mas por que, que ele, ele vendia menos, o outro que vendia com sabor? Porque ele não sabia contemplar o bonito dele, ele estava preocupado em ver o do outro. Quando você para de olhar no do outro e começa a ver o seu, começa a ver a sua qualidade, começa a ver o melhor em você, e sai dessa ideia do brasileiro, ai, tá bom, eu preciso me aposentar, garantir o meu futuro, garantir a minha velhice, você nem sabe se vai chegar na velhice, né, mas garantir a velhice, garantir isso, garantir aquilo, quando você chega lá, uh, você acha que já está bem, você está numa média acima, né, uh, de, uma, de uma maioria. Quer dizer, a maioria está lá embaixo. Então, você já conseguiu garantir o seu futuro. Que futuro é esse, eu não sei. Mas você acha que você conseguiu garantir. Né? Ana Queiroz também entrou. Você tem algum problema desses? E outra coisa. Essa garantia de futuro não existe. Não existe. Porque você não sabe... Dentro de uma condição de um país que não tem uma estrutura política alicerçada, que não tem uma estrutura, sabe, que é assim, vinde a mim todos os trouxas e esses trouxas acreditam em mim, que sou safado, fico enganando o meu mundo, deixa o dinheiro na minha mão e quem está quem tá garantido sou eu, através do que é deles. Né? Esse, esse, essa mentalidade é desses que, que dirigem, que dirigem o país, né? Então, e, e o pior é que o povo se deixa uh, entrar nessa, porque porque ele pode ter pouquinho, mas pelo menos ele tem. O pouquinho para ele já está bom, né? A Ercília também está aí, né, Ercília? O pouquinho para ele já está bom. As coisas não funcionam assim. Nós temos todos que estamos aqui, temos a mesma oportunidade. Você não precisa ser filho de pai rico, mãe rica. Você não precisa ser filha de pessoas que têm um poder ou de pessoas que têm uma outra abertura. Não, sabe por quê? Isso não quer dizer nada. Quem precisa ter abertura? quem precisa ter autoconfiança, quem precisa acreditar que vai investir sem ter medo de errar, boa noite, Ercília, uh, sem ter medo de errar, é você. Você não pode ficar, sabe, procrastinando, enrolando a você mesmo, dizendo, não, amanhã eu faço, eu estou procurando, a hora que chegar o lugar que eu tenho que ir, eu vou, eu vou ver o que eu vou fazer. Não, as coisas não funcionam assim. As coisas funcionam, sabe, com a sua autoconfiança, a determinação, e, e tem uma coisa assim que é, é desagradável, mas é construtiva. E o que é desagradável, porém construtivo? Você ser uma pessoa persistente e muitas vezes nessa persistência da conquista, você ter aquele pensamento fixo na cabeça, eu vou ali e vou fazer. Quando, enquanto você não fizer aquilo que você se determinou para conquistar alguma coisa melhor, você não vai sossegar. Então, essas pessoas que conquistam mais, elas estão, elas estão, sabe, com o pensamento muito direcionado naquele momento, na conquista delas. Então, elas não ficam trocando de pensamento cada hora, cada momento. Elas não ficam uh, uh, colocando... Uh, colocando sabe mil portas <risos> para escolherem não ela tem a porta certa é uma só você não você não é mil pessoas para entrar por mil portas né que são as possibilidades ah eu acho que eu vou vender pastel na feira pastéis na feira ah, quer saber de uma coisa eu acho que eu não vou vender pastéis na feira eu prefiro abrir uma loja de calçados ah, olha só Paulo Freitas também tá aí ah não, quer saber? Sabe, você coloca mil portas e não tem uma para entrar. Quem realmente é determinado não coloca mil portas, coloca a única. Porque é aquela única que a pessoa vai fazer dela, talvez virar mil portas, mas mil portas abertas para os outros entrarem e, e, e, e, e desfrutarem daquilo que ela está oferecendo naquelas outras portas. Mas a primeira porta precisa ser única. Você não consegue andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você vai andar num, ou vai andar noutro, né? Então, quando a pessoa está vendo uma bifurcação, ela para e fica olhando... E ela fica indecisa em qual vai entrar e não entra nenhuma, ela só para e fica olhando? E ela não entra nenhuma e ela para e fica olhando? Ela não entra. Ela não entra e ela começa a entrar numa confusão mental, como querendo dizer, agora eu preciso intuir qual é a porta, que é, qual é o caminho que eu pego, porque se eu errar eu vou perder mais tempo, porque eu vou ter que voltar... Tá, tá o Bebê Matias também, aí, Bebê R. Matias. Então, eu vou ter que voltar, e, e o tempo que eu vou perder pra ir, voltar e não dar certo, e depois eu vou querer ir no outro, a Viviane também tá aí, Lacreta. É, o tempo que eu vou perder, eu vou, de, eu vou desperdiçar. Só que ela não percebe, o tempo que ela tá perdendo, parada pensando naquilo. E, e quando a pessoa fica parada, pensando em algo que ela não construiu, o que que acontece? Ela entra em depressão. Ela entra em desânimo, e o desânimo leva à escassez, e a escassez leva à depressão. Porque ela acha que não conquistou. Pessoal, que está entrando agora, eu estou convidando, quem quiser participar é só solicitar, né? me chamar, solicitar, que nós podemos bater um papo. Você tem algum problema desses? Você está tendo, assim, por exemplo, um aperto no peito? Você está passando... A, a malha também está aí, né? A malha barreira. Você está passando por uma situação é, de constrangimento diante da vida? Você está passando por uma fase onde você não acredita mais em nada, em ninguém. Você está assim desanimada. Você deixou até de viver o dia a dia, devido o medo de, de ir para frente e, e de repente você ir para frente cair no abismo, sem saber por onde você está entrando. O dog, o doca Gasteiz, gasteis, está aí também, não, não pronunciei direito, mas é alguma coisa assim, né, doca? É, então, você tem algum receio de que o abismo é o caminho à sua frente? Então você recua, cada vez que você vai, você tem uma sensação de vazio, de muito medo, de que você está sozinho naquela trilha, e que se você errar, que a única pessoa que vai... Sofrer vai ser você Outras pessoas pensam assim Se eu tivesse sozinha eu faria Mas eu tenho filhos, tenho casa Tenho não sei o que Então eu não vou arriscar É melhor ficar com pouco que eu tenho Do que arriscar muito e não conquistar nada né Aí tem o, o nosso nossos, Nosso xodós <risos> Gostei do nome Então gente você fica nessa sensação né? de que eu estou perdendo, de que eu, estou, eu não posso, o que vai acontecer se eu for. Então, tudo passa a ser uma justificativa para você. Tudo é um atraso de vida. Outras pessoas também que nós podemos dizer que sofrem atraso de vida são aquelas pessoas que acham que elas fazem tudo para os outros, mas elas são sofredoras. Elas fazem tudo para ajudar, para colaborar. Não digo que essas pessoas não são lutadoras, são. Porém, elas lutam sempre se sentindo no sufoco. Elas lutam sempre para agradar aquelas pessoas próximas, para dizer que ela está podendo dar tudo, mas ela não consegue vencer na vida. Sabe por quê? Porque enquanto ela está lá naquele limite de poder oferecer algo, ela está olhando para aquele que tem muito. Ela não está olhando para o dela e falando, bom, pouco ou muito, eu tô aqui para vencer. Mas se me faltar, eu vou para aquela pessoa que tem muito. Porque eu sei que eu como lidar com aquela pessoa e eu pego dela que me ajuda naquele momento e depois eu me viro, eu pago e continuo aqui nessa, nessa, nessa condição. Mas ela quer crescer, ela quer ter um mundo de coisas boas para ela, mas ela não consegue sair daquela estagnação que ela se colocou. Ela se colocou na estagnação da vítima, ela se colocou na estagnação daquela limitação de conquista. Por quê? Porque ela acha que a conquista é boa para os outros, e ela é a mater dolorosa que vai ajudar os outros. Então, quando uma pessoa entra na mater dolorosa de mentirinha, né, que vai ajudar os outros, que vai fazer pelos outros, e tá olhando para quem tem, e, e, e querendo até se encostar de uma certa forma em quem tem. Uma pessoa que acha que conquistando o agrado das outras vai chegar lá, também é uma pessoa que não chega a lugar nenhum. Ela mal ela consegue chegar... É, na, em, em, em necessidades urgentes daquilo que ela precisa, ela chega naquilo que ela precisa, mas ela não consegue alcançar né, a conquista do muito mais do que ela quer, porque o muito mais é só para o outro, né, Rosa? Gove, go, govelar, então. É é muito mais para o outro, é muito mais a dádiva do outro. Então, tem aquelas pessoas que até vão rezar, vão pedir para vir a graça, de vir o emprego, de vir isso, de vir aquilo. Sabe, essas graças, gente, não existem. É uma coisa que você precisa conquistar. Nós não viemos aqui para continuar pedindo para Deus... A, a, o nosso processo evolutivo... e para que Deus mande de mão beijada... aquelas portas abertas escancaradas. Deus não mandou isso para ninguém. Deus deu o potencial de nós conquistarmos. Agora, se nós não conquistamos... nós não podemos dizer... ah, porque Deus ajudou muito aquela pessoa... e você está sem aquela ajuda. Como é que fica? Quer dizer, Deus escolhe a quem vai ajudar... Não, Deus coloca todos no mesmo local Deus coloca todos, né? Nós temos oportunidade, nós somos recebidos pela Mãe Terra do mesmo local, dentro das mesmas condições Um nasceu naquela maternidade famosíssima Naquele hospital lá do Morumbi Nasceu não sei aonde E o outro nasceu na maternidade daqui No... Mas todos os dois nasceram Todos os dois vieram à luz Todos os dois vieram à tona Todos os dois vieram com a graça Muitas vezes aquele que nasceu naquele berço lá Não tocou o barco Ele toca o barco que o pai tocava Que o avô tocava E esse conquistou Com a própria força Com a própria confiança aquilo que queria, aquilo que precisava, aquilo que faria com que ela fosse para frente, né? Então, vocês vejam bem a diferença. Uma pessoa que conquista com a própria garra, essa pessoa, ela tem relacionamentos fiéis. Ela tem relacionamentos com pessoas que não têm interesse, que tem um único interesse a relação de afinidade, a relação de amor, é a relação de carinho, é uma relação do gostar. No entanto, a outra que, que já veio pronta, que veio com aquelas coisas todas, ela sempre vai procurar alguém que também tem aquelas coisas todas e procurar só se, só se ligar alguém que tenha também. Por quê? Porque... Ela não pode pegar o outro por interesse. Ela tem medo de estar carregando alguém que não goste dela, goste do que ela tem. Então, para pegar alguém que ela goste do que, que goste do que ela tem, ela prefere nem nem se mexer, mesmo que ela gostasse muito daquela pessoa, ela não vai. Ela troca por alguém que tem para provar que aquela pessoa não tem interesse, porque eles estão no mesmo, né? Estão na, na mesma, na mesma condição de vida na mesma condição de tudo então oh, mo, como é Moscon Moscom Silvana também tá aí então pessoal a a situação é essa isso com o tempo vai deixando a pessoa muito resmungona com pensamentos como eu disse perturbados repetitivos ela vai ficando uma pessoa cansada. Uh, Lídia, Lidiane também tá aí. Uh, gente, eu volto a falar, né? Tatiana também. Uh, se alguém quiser entrar, né? participar, interagir comigo, tô aqui. Vamos, vamos ver o que tá acontecendo com você. Onde você está presa? O, o que que te prende de ir para frente, por que que você, muitas vezes, né, você mal começa a trabalhar num lugar, tá indo tudo bem, dali a pouco parece que aquilo não dá certo. Ou você fica muitos anos no mesmo lugar e, e, e sabe, já não é mais o que você quer e você não constrói, você não vai para frente, não sai de lá, não, não expande um pouco o seu horizonte. Qual é a dificuldade que você tem? Vocês sabem que às vezes, gente, mudando um pouquinho, o esquecimento é o fator do estresse. E o estresse em excesso não é o movimento físico, não é a labuta, não é o movimento corporal, não é escorrer, não é nada disso. O estresse é a impermanência do pensamento, a Claudinha também, terapeuta Maria, uh, Maria né? Uh, então, o, o, é, é a impermanência de um pensamento conclusivo para você se fazer, para você se, se dar alguma coisa... E, e, e conquistar o que você quer. Então você vai colocando mil alternativas e dessas mil alternativas elas vão rodando, rodando, rodando nenhuma delas acaba sendo conclusiva, nenhuma delas acaba sendo real. Então a pessoa ela vai adquirindo estresse Estresse, estresse, as palavras repetitivas, movimentos repetitivos, a falta de diálogo, a falta de abertura, a falta de se dar oportunidade, né, de acreditar em si, de confiar em si, leva a pessoa a entrar num procedimento primeiro, autoimune. Vocês sabem o que é autoimune? São doenças que eles chamam de doenças crônicas. Uh, por exemplo, o reumatismo é uma doença autoimune. Uh, tem milhares de doenças autoimune. Por quê? A Denise também entrou agora. Porque a pessoa, a pessoa que tem esse tipo de coisa, uma doença autoimune, ela não tem a, a confiança, ela não tem a, a, a, a força de dizer, eu conquisto, eu faço. A pessoa que adquire essas doenças autoimunes no, no, normalmente, boa noite Denise, é, são pessoas que estão divergindo contra elas mesmas por exemplo sabe aquela pessoa que fala assim nossa eu sei fazer eu sei vamos dizer uma coisa comum vai eu sei fazer uns salgadinhos deliciosos todo mundo que vem aqui come e elogia e fala Ai, olha você podia fazer para mim também você podia então eu falo tá bom eu vou fazer para você a pessoa fala, ah, que bom, é bom você fazer mesmo que eu venho e para minha casa. Ao invés da pessoa, falar daquela que faz, fala assim... Tudo bem, vai custar tanto, eu vou fazer os cálculos para ver quanto que custa... Quanto que vai sair esses salgadinhos, né? Aí você vem, você pega, eu faço direitinho, a gente acerta. Não, ela fica com medo, com vergonha, com receio de perder a amizade com receio de vender o que é bom para ela para o outro. Então, ela não vai para frente. Ela não vai. A pessoa já está aprovando na casa dela. A, a, a pessoa não tem que levar. A Débora também está aí. A pessoa não tem que ficar levando, embora aquilo que ela está comendo na casa da outra é um, deguste, é um deguste, é um convite. Então, essa pessoa tem a faca tem o queijo na mão, mas não sabe cortar. Então o queijo apodrece, a faca fica sem, sem utilidade e a outra pessoa é capaz ainda de ir lá de novo no dia que ela fizer para ficar comendo mais, aí pega um bocadinho e leva para casa. Quem nasceu né, com essa capacidade. Bom, quem nasceu não, todos nós nascemos assim. Mas quem não sofreu aquel, aquela repressão, a, aquele trauma, aquele medo de oferecer, a vergonha, porque a vergonha, gente, a vergonha é um dos grandes obstáculos que nós temos... Então, isso tudo vem da infância, imagina, a pessoa tá gostando do que é teu, você tem que dar. Não, não tem que dar nada, não, porque ninguém dá para mim. Eu quero ver ir no mercado e pegar lá do mercado o que eu quero sem ter que pagar, entenderam? Então, a pessoa, ela que ela tem vergonha até de oferecer o que ela sabe fazer de melhor e, e, e aquilo correr de boca em boca boca em boca a pessoa começar a crescer depois pegar um lugar maior para movimentar essa energia isso aqui ela não faz mas lá no fundo o medo dela é se ela falar eu vou cobrar esse é um dos medos se ela falar eu vou cobrar é das pessoas fugirem de ela. É das pessoas não aceitarem, é das pessoas não quererem. Então, a dificuldade dela vencer nesse aspecto vai ser muito grande, porque ela mesma dificulta o que é bom para ela. Vocês vejam bem, eu até vou contar um caso para vocês aqui. Eu moro em Santana, né? Eu tenho meu consultório perto da Perto da Voluntários da Pátria, da, o Dr. César. E ali tem uma moça que ela montou... A, aquele carro, como é o nome? Mas sei lá, esqueci agora o nome que põe, né? A perua tal, para vender é, o lanche, vender essas coisas. Gente, esqueci o nome. Olha que tô ficando boa também, né? E ela pôs ali para vender, ela, vem, ela vende... Uh, os hambúrguer, tal, essas coisas, os lanches, tudo muito limpo, tudo muito higiênico e faz também churros. Ela começou com um, um, mas assim, uma pessoa concentrada, confiante, e às vezes eu passava por lá, agora ela tá, por causa desse negócio aí do corona, ela fechou, mas ela já está reabrindo, né? E, e, e eu vi, assim, aquele entusiasmo, aquela higiene toda, água limpa, tudo bonitinho lá. Ah. A Rê também tá aí, a Rê, Alves Rodrigues. Então, a, ela confiou tanto nela, que hoje ela tá com mais que quatro. Então, ela tem uma Estação Jardim São Paulo e tá vendendo, assim, barbaridade. Luciana Flávia também tá aí. Todos os que ela colocou, ela está conseguindo vender e muito bem, a ponto do pessoal às vezes fazer filha e ela ter que pôr até mais funcionários para venderem juntos. Quer dizer, um dia ela descobriu que ela fazia um hambúrguer delicioso. Ela descobriu. E ela começou a oferecer assim, vender uh, para a vizinhança. Por exemplo, as crianças chegavam, às vezes a mãe não tinha o que fazer. Ah, quer? Eu, eu, eu tenho aqui em casa, você quer comprar? Eu fiz. E, e tá fresquinho, compra. E assim ela foi juntando dinheiro, até por o primeiro daqueles caminhãozinhos lá, daqueles carros lá, né? Então, até ela, ela conseguir abrir o primeiro. Do primeiro pro segundo, pro terceiro e pro quarto, não precisou de nada. Então, tem sempre acompanhamento com uma batata, com uma batatinha, com uma mandioquinha com uma mandioca, e, e, e ela faz assim, aqueles, aqueles preparadinhos dela, aqueles molhos, aquelas coisas assim diferenciadas. Gente, quem quer trabalhar, consegue. Quem tem essa habilidade, quem tem uma força de vontade, vai em frente. Não fica justificando, sabe? Ai, eu não sei, eu não tenho tempo, vou investir. Daí a pouco a gente perde. O nosso país tem estabilidade. Todo lugar tem estabilidade. Aqui também tem, tem até demais. Mas se você tiver estabilidade, aí tudo bem. A Luciana a Flávia tá dizendo. Boa noite, Armin Estou com problemas para receber uma indenização. Para comprar... Minha casa que a mineradora destruiu. Olha que absurdo. A mineradora destruiu. É. Uh, quando a gente lida com esses grupos, né? De mineradoras. Uh, realmente eles dificultam. Mas se você, Luciana, se você acreditar Piamente nisso. Se você confiar nisso, você consegue. Se você me chamar aqui, eu posso fazer uma radiestesia e ver, né? Se liberta, se sai, se essa energia destrava, mas você precisa me solicitar para que eu possa fazer essa radiestesia para você. Então, através da radiestesia, muitas vezes. Ajuda bastante, né? porque abre, destrava o que está travado. Porque às vezes essa mineradora destruiu também outras casas, mas para algumas ela deu e para outras não. Talvez a sua energia também, se bem que é difícil pensar nisso, mas pode ocorrer, né? Então pode ocorrer às vezes de estar travado alguma coisa. Então, pode, se você quiser a radiestesia, eu estou à disposição. Pode chamar aí e solicitar que eu faça. Tá a Márcia Goulart também. A Thaís Helena, Luciana Flávio, destruiu quatro bairros em Maceió. Nossa Senhora, a Locris também está aí. Então, gente, nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar, por exemplo, a, a pessoa, você dá alternativa, você, vamos ver o que está acontecendo, que tá, né, vamos, vamos, vamos energizar o local, mas você precisa fazer o quê? Conquistar isso através de uma força, porque às vezes aquela energia que está parada são pessoas difíceis, como né, que a Luciana Flávia está falando, mas ela precisa, às vezes, destravar essa energia. Destravando isso, facilita a abertura para que entre. Né? E a radiestesia, isso eu estou falando numa questão coletiva, a radiestesia ajuda bastante. Né? A Lídia, a Lidiane Santos também está aí, está gostando do assunto, Lidiane? O que, que vocês estão achando? É interessante? <coughs> Sabe que vem. Um, nós temos uma lei aqui no Brasil, nos brasileiros, que é assim: cuidado. Não se mexe no que está dando certo. Mas o que está que dando certo? Né, Lidiane? O que está que dando certo? Está dando certo essa. essa pouca estabilidade? Alguma coisinha que entra daqui, alguma coisinha que entra de lá? O que tá bom, deixa como está. É, Bebê Matias, B, é, então também eu já vi, sim, bastante, que bom. Então, é, é, sabe aquelas ideias medíocres? Ai, o que tá bom, enviou a solicitação. Eu vou, vou atender a Luciane. Vamos, vamos fazer uma radiestesia para ela. E participem, vejam como é bom. Né? Aqui. Vamos ver. A, a pessoa, ela, ela coloca na cabeça dela que aquilo não é para ela, é para o outro. Ela coloca na cabeça dela que para ela é só o pior que o outro é que tem sorte, ela não tem. Tudo isso é, é muito traumatizante, é muito, é, é muito, sabe, é muito doloroso. A pessoa ela acaba sofrendo muito, porque Porque ela quer conquistar, ela quer fazer, mas ela se sente amarrada. É como se ela estivesse acorrentada, amarrada. Eu falo assim, eu me lembro quando eu era pequena, tinha aqueles... Esqueci, eram os, dois, os três irmãos que vinham com aquela roupa de, de, de presos, né? então eles iam com aquela bola de, de aço no pé, presos ali naquele mesmo lugar. E eles justificavam que não podiam andar por causa da bola, mas não era, por causa que eles se colocaram naquela prisão. Assim são as pessoas que se colocam, que têm os traumas, têm os bloqueios e têm as crenças. Mas vamos falar agora com, eu esqueci o seu nome, a Flávia, como é que é? Luciana. Luciana Flávia, né? É, Flávia mundo... é minha filha. Ah, mas eu li, Luciana. Tá. É. Então, tá bom. Você é de Maceió, então? Estou de Maceió, Alagoas. Ah, é, você já você esteve, esteve aqui, né? aqui, não foi? Ah, já estive. Uma delícia aí, né? Eu já estive em vários Sim. lugares do Brasil, mas Maceió é especial. Agora, Isso. eu fui lá para o Coiso também, lá para cima, pro, perto de Recife, aquelas praias... Maracogi. Ali, Maracogi também. Lá é muito gostoso, sossegado. Mas Maceió Isso. é lindíssimo, muito, muito bom, muito. Eu gostei demais. Indico outro lugar lindo é João Pessoa, a Paraíba. Verdade. Nordeste é muito belo. Muito. Nós temos aqui. Eles vão lá para a Grécia, né? Para as ilhas gregas, assim, é lindo, é. Mas a, a nossa não tem igual. Verdade. Eu Acho que não, não sei. Bom, vamos lá. Uh... Me conta um pouquinho do que está acontecendo. Luciana, é, é, peraí, Luciana, né? Isso. Bom, Armin, nós temos Sim. uma empresa de mineração que ela extrai uma rocha do subsolo chamado Salgema. Sim. Há 40 anos, ela faz essa extração em um solo urbano e não se preocupou em fechar esses poços com a devida atenção. Então, há dois anos houve um tremor de terras em quatro bairros. Então, veio os geólogos da CPRM, que é o órgão nacional, hum, eu vou é, e vou constatar... Graças a Deus. Constatar que devido a essa extração, eles mexeram muito no subsolo e começou a rachar as casas dos quatro bairros. O perigo é afundar, né? Isso. Alguns Isso. geólogos dizem que o buraco embaixo já já tem a o tamanho da caverna é do estádio do Maracanã. Olha como é grande. Gente, que perigo. Olha o risco que o povo está correndo. Isso. Então, tivemos <risos> que evacuar nossas casas. A empresa está pagando o aluguel social a gente. E com a promessa de pagar a indenização. Mas até agora, nada de indenização. E está hum. todo mundo apreensivo, nervoso, sem saber o que vai ser da nossa vida. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou definir um pouco a sua casa, porque o importante é energizar a tua, o teu local, né? Eu vou, eu tô aqui Sim. já com um pêndulo, com um gráfico, e eu, eu vamos, vamos ver se nós podemos agilizar algo começando pela tua casa, aí depois o restante pode ocorrer, né? E o não, Luciana... A Hilda tá aí, eu tava lendo o Hilda e falando com você. Fala três vezes o seu nome, se você quiser falar inteiro, pode falar, senão não, o principal, né? Luciana Maria dos Santos de Castro. Luciana Maria dos Santos de Castro. Luciana Maria dos Santos de Castro. Tá. Olha, eu vou dizer para você, Luciana, não tá difícil deles Entregar, deles indenizarem, não, viu? E tá próximo. Ele, algumas casas, a sua está próxima. E, e eu vou dizer mais, eu só me fala mais ou menos isso. Uh, olhando da calçada para casa, eu tô na calçada, você está na calçada olhando para casa, né? Sim. Só para confirmar se é a sua casa mesmo. A sua casa fica mais, mais ou menos no meio de um quarteirão? Sim. Ela não fica nem próxima de uma esquina nem da outra, ela fica praticamente no meio. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá, v vamos torcer para que dê certo. A, a entrada da sua casa... A entrada tem como um, uma subidinha assim, primeiro, para chegar na porta? Sim. Tem? Assim, uma, tem. Uma, uma, uma coisa assim leve, uma subidinha, como se fosse uma passarela. Tem uma escada. Ah, então é isso. Tem essa escada e a entrada é um pouquinho lateral. Isso mesmo, a de frente, ela é lateral. É lateral a entrada. Isso. Aonde chega a escada. Agora você vai sentir alguma coisa porque nós vamos pegar você para passar essa energia. Você tá sentindo alguma diferença no corpo? Eu senti algo vindo dos pés até a região do tórax. Ótimo, os pés no chão. Isso. Os pés bem fixos. Isso. Tá. Ótimo, já tá começando a agir, viu? E, e você tá sentindo, assim, algum batimento cardíaco um pouquinho mais acelerado? Sim. Sim. Tá. Agora, você permite que o pêndulo entre na sua casa? Sim. Tá bom. Então, ele tá entrando, ele entra e ele vem pro lado de cá. O que, que é o lado de cá? para mim, aqui, é o lado esquerdo. O seu lado esquerdo? É o meu lado esquerdo, pode ser o seu direito, né? Mas ele vem mais para a esquerda. Ele entra por uma porta e vem para a esquerda. É, do lado esquerdo é a porta, é a entrada. Então, então é isso, ele está vindo para a esquerda depois da escada, não é isso? Isso. Ah, então tá bom. Aí ele, ele entra por essa porta do lado esquerdo. E tem, logo chega no ambiente como se fosse meio ovalado. Não, é retangular, no ambiente retangular. Sim, é onde está a minha ele mesa de, de jantar. Parede parede, ele pega de parede a parede. É onde está a minha mesa de jantar. Ah, a mesa de jantar é ovalada. Isso. Tá. E fica mais para o lado de cá também, essa mesa. Fica do meio para a esquerda. Sim. Ele está bem nesse ponto, ele está trabalhando esse ponto. É que não dá para eu mostrar. Se desse, não, fica difícil eu mostrar. Então, ele está trabalhando. Você está sentindo o corpo pesado? Porque eu, vou, eu, eu vou pedir para jogar no seu corpo o que está acontecendo aqui, tá bom? Tá. Você está sentindo o corpo... Olha como o pêndulo treme. Ele tá assim, ele tá, tremendo. Mas está virando o horário. Vai dar certo. Está começando a ficar leve o corpo agora? Sim. Ótimo. Depois dessa sala retangular, você sabe que no meio dessa sala retangular, Passa um córrego seco, né? Que você esqueceu de jantar? O solo é. dela passa esse córrego, você sabia? Não, não sabia. É como se fosse uma falha seca. Ali já teve alguma umidade, já teve alguma coisa assim? E a água secou, só que deve ter alguma umidade nas paredes, nesse pedaço. Tem alguma infiltração por aí? Bom, aparentemente não estou vendo. Tá. A falha é seca... Uh, é, é, é bem nessa, nesse local aí, onde tem uma divisória, dessa sala para outro ambiente. Pode ser nas paredes, alguma coisa mais para baixo, mas tudo bem. É, aparentemente não... Tá. Mas tudo bem. O corpo está ficando mais leve? Sim, está ficando mais leve. Tá. Então, agora nós vamos energizar, eu não vou ficar mais tempo, sabe por quê? Porque daqui a pouco vai que cai o... já dá o tempo suficiente. Então, tem alguma saída do fundo da casa? Não, fundo da casa são dois quartos. São dois quartos e dão para algum lugar esses dois quartos? Para um quintal, alguma coisa assim? dão para a rua, abrindo a janela já vê a rua. Ah, então, é, é lá atrás, são duas, né? É isso que eu estou falando. É, vocês não vão, eles vão indenizar sim, viu? Graças Também a Deus. Não que como vocês queiram, mas vai vir a indenização. Vai estar vai tá um pouquinho lento, mas até o ano que vem já vem. E não vai demorar muito. Olha o que o pêndulo está fazendo, ó. Não sou eu, é ele. ó. Você está sentindo isso. Significa, significa que está limpando toda a área. Está limpando, está tá, tá agilizando o procedimento e não vai demorar, vocês vão receber o primeiro aviso. Agradeço muito. Amém, que os anjos digam amém. Olha que abençoa. Você... Vai acontecer, viu? Obrigada, paciência. É, só, só tenha paciência, que vai dar tudo certo. Tá bom, muito então, obrigada assim, por tudo. Tem alguém dentro da tua casa que tem dor de cabeça, ou a cabeça pesada? Eu só vivo com crise de enxaqueca. É, então, isso daí é por causa dessa falha seca. Você deve ficar deitado em algum lugar nesse pedaço aí. Certo. Eu evitar. Aqui, sabe o que você faz no cantinho, assim? No final dessa sala retangular, coloca umas uhum. pedrinhas de cristal, ou umas pedras bonitinhas, assim, nos cantinhos. Você vai ver como acaba tá. toda a cabeça também. Tá, tá bom? certo, Arne. Então, obrigada. Estou fazendo o sinal da cruz para você. ó. Está abençoando, viu? Olha lá. Amém. Ele que está fazendo. Muita... Muita saúde e paz para você também. Para todos nós. Um beijo grande para você. Depois oh, você me conta. Estou agradecendo Conto, atenção. Conto sim. Que... Tá. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Bem, pessoal, já que eu estou com pêndulo, se alguém quiser saber de mais alguma coisa, é, entre em contato comigo. Tá bom? Vamos lá. Antes que termine meu tempo, está quase terminando. Vamos lá, gente. Está ah, aparecendo vendendo peixe. O que, que acontece? Ah, não dá mais. 27 segundos restantes, até terça-feira, na paz, luz e harmonia. Qualquer informação. Ligue para mim. Vocês querem radiestesia? É maravilhoso. Tá? O, o meu telefone vai estar tá na descrição, mas eu passo rapidamente 996755250.